Shalom a todos, estamos em Parashat vaikra um rumash novo, esse rumash está falando sobre vários assuntos, mas o principal desse rumash fala sobre o serviço, o serviço dos koanim, serviço dos sacrifícios dentro do Mishkan. Então, interessante, que nossa parasha começa com uma palavra, é assim que se chama, rumash, vai e cra. Vai e משה. que dizer vai e cra em Moshé, a shém shamo Moshé. E se a gente presta atenção, a gente vai ver que tem uma alef pequena. Que que Rashi explica que tinha profeta para os chamava ופרופטה פרו שיודאו שמה משה רבנו. אז כה הוא הדיפרנצה אליהם, כי פרה משה רבנו, השם ואיקרא אל משה, השם שמו משה, ככה יקרא משה, משה סנציו כה השם תא שמענו אלי. ופרה בילעם, סולק תאי סקיטו ואיקר, סן או א', ככה יקרא ואיקר? ככה יקרא כה השם פלו כנבילעם, mas Bilam sentiu que somente um micré, se fala em hebraico. Por caso, Hashem estava falando comigo, ouvi uma voz. Bilam estava ouvindo, tava, tinha uma profecia. Mas não estava sentindo que a Shem estava falando com ele. Qual é a diferença entre os dois? No final a está falando com os dois. Qual é a diferença? E por que é tão importante começar esse rumo dos sacrifícios com isso com essa diferença, com esse alef pequeno para responder isso, para achar que tisa, no rumo de Shemot, a gente está vendo um grande pecado do povo de Israel, um pecado do bezerro de ouro depois de que Hashem falou pessoalmente com o povo de Israel eles ouviram Hashem 40 dias depois eles podem pegar um pecado desse muito difícil de entender e aí vem Moshe Rabbeinu e reza tanto para Hashem no final das rezas de Moshe Rabenu, ele fala para Hashem Hashem, Hashem fica mais perto de nós isso é a reza de Moshe Quer dizer o okay? quê? Moshe fala para Hashem, você sabe por que o povo de Israel fez esse bezerro? Porque eles não sentiram que você está suficiente perto deles. Por isso precisava pensar sobre intermediários, sobre bezerro. Então se é por causa disso, Então por, por favor, fica mais perto da gente. Vem Hashem e responde para Moshe Rabenu. Aparentemente duas coisas que não tem nada a ver. Ele fala para Moshe Rabbeinu quando vocês vão ir para a terra de Israel, vai ter povos que vão fazer idolatria. Vocês precisam eliminar esses povos. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, vocês precisam, no momentos das festas, vocês precisam subir para Jerusalém, para o Mishkan, subir lá no momento das festas, Shalosh Re -Galim. Tem três festas. Como dá para entender isso? Por que o povo de Israel fez pecado depois de 40 dias? Qual é a resposta de Hashem sobre o pedido de Moisés que Hashem fica perto mais da gente? A resposta é a seguinte. O povo de Israel, certo que eles ouviram Hashem falando com eles. Mas quem se aproximou é Hashem que se aproximou deles. Não é o povo mesmo que se aproximou, Hashem que se aproximou deles. E se Hashem só se aproximou deles, isso não fez um impacto dentro deles. Precisava mesmo a aproximação deles. Eles precisam fazer uma coisa para se aproximar para Hashem. Por isso, já que Desmandamento Hashem que falou com eles, poderiam fazer o bezerro de ouro. Por quê? Porque eles não se aproximaram. Por isso, fala a Hashem para Moshe Rabbeinu. Você quer que o povo de Israel vai sentir que eu estou dentro deles? Não depende de mim, depende de vocês. Depende de duas coisas. Primeiro, elimina as coisas que estão te atrapalhando. Isso é a coisa primeira. Para poder criar uma identidade, para poder sentir a Hashem dentro de você, você precisa eliminar as coisas que te atrapalham. Porque tem vezes que tem coisas que estão nos atrapalhando e a gente não consegue enxergar. Uma vez eu vi Doraf Pesachon, uma coisa muito interessante. Se a gente pode, existe um eclipse quando a lua ela está cobrindo o sol. Mas se a gente pensa bem, a lua é muito menor que o sol. Como a gente consegue ver que a lua, como a lua consegue cobrir o sol? A resposta é que a lua é mais perto da gente. Mesmo que ela não é significativa perante o sol, mas já que é perto da gente, ela consegue cobrir de nossos olhos o sol. Daqui a gente entende que tem coisas que não são significativas, mas essas coisas, eles cobrem. Nossos olhos para não enxergar a verdade, para não enxergar a luz que tem. Por isso o que a gente precisa fazer é tirar essas coisas que não são significativas. Coisas do mundo, coisas coisas para aprender culturas. Culturas erradas, culturas que só dependem de desejos. Cultura da televisão, do internet e de tudo isso. Essa cultura vem para cobrir nossos olhos. Não são significativas. Depois, quando pergunta para a gente, fala, ah, isso é besteiras. Mas essas besteiras, elas conseguem cobrir nossos olhos. Então, a primeira coisa é eliminar as coisas que cobrem nossos olhos. E a segunda coisa é subir para fazer os sacrifícios nas festas, que dizer o quê? Que a gente, essa aproximação, a gente precisa essa aproximar para a Não espera que a Shem vai chegar até você. Vai em você, você precisa fazer uma abertura, você precisa se aproximar. Quando vai ter essas duas coisas, você vai criar sua identidade e você vai sentir que a Shem mesmo está perto de você. Por isso, eu, antes de explicar sobre o serviço do Mishkan, o serviço do Mishkan falava sobre os milagres e na milagres todo dia, podia falar, nesse momento todo mundo vai fazer mitzvot. É, tem milagres. Hashem está fazendo milagres. A resposta não é. Você precisa se aproximar. Todo o intuito do Corban vem na palavra Karov Você precisa se aproximar para Hashem. É isso o ponto. É aí que você vai sentir Hashem. As coisas não vão mudar com milagres. Não vão mudar. Vão mudar com nossas atitudes. Por isso, vem no Rashi, vem na Torah e começa com Vaikra Aleph. Fala, olha essa diferença. Moshe sentiu que a Hashem está falando com ele. Bilam recebeu as palavras de Hashem, mas não sentiu que a Hashem está falando com ele. E não sentiu essa proximidade. Por quê? Porque Moshe se aproximou até Hashem. Bilam não se aproximou. Por isso, era totalmente diferente. Moshe ele virou Moshe Rabenu. Bilam, ele e Bilam Arashah. Mas os dois, deixem falar com eles, como pode ser? A resposta, Moshe, já que se aproximou, ele virou outra pessoa. Ele tinha uma identidade de profeta. Bilam, ele recebeu a profecia. Mas ele se comportava como um animal. Então isso é a grande diferença. Tudo depende de nossa, como a gente pode se aproximar como a gente precisa fazer um esforço. Isso se liga também. Sobre a noite do Ceder. Temos quatro perguntas. Aí a gente tem essas perguntas. Por que a gente come matar maror? Por que a gente mergulha? Por que a gente come com a seva, inclinação? Tudo isso a gente pergunta. Mas se a gente presta atenção. As respostas não são claras. Só no final, falar matzaz, já no uchlim, shum, -shum. somos matas, matzaz, sobre ou as outras respostas não são claras. É porque não estou escrito tudo claro? A resposta é que as perguntas, temos muitas queixas na nossa vida. Temos muitas dificuldades de vez em quando de entender por que Shem está me fazendo isso, por que Shem está me fazendo aquilo. Muitas perguntas temos na vida. Mas para achar as respostas, as respostas não vão chegar tão fácil. A gente precisa se esforçar para poder observar, para poder mesmo achar a Shem que está dentro de nós. Cada coisa que acontece, a gente vai ver, a gente vai ter essa coisa de agradecer para cada coisa que a gente tem. A gente vai ver como a Shem mesmo está dentro da de nossa vida. Mas tudo depende de nós. Ninguém vai te dar as respostas assim. Vai te dar isso, vai. Pega a resposta, é tão clara. Não, depende de nós. A gente precisa achar a resposta. Para poder ser conectado com a rede, vai achando a senha. Precisa da senha. Não vai ser tão fácil. É assim que a gente precisa se conectar. E como a gente pode sentir essa vontade para querer fazer nosso esforço para criar como se fosse nossa identidade no judaísmo como se fosse nos ver eu mesmo dentro do povo de Israel dentro dos mitzvot, dentro daquilo não somente eu estou fazendo mitzvot mas eu estou dentro totalmente estou eu faço parte, como eu posso sentir que eu estou fazendo parte vou terminar com uma história o grande rabino, Ophaim Vologin, tinha uma grande Shiva muito famosa na Europa. Ele precisava arrecadar dinheiro. Ele chegou para os Estados Unidos, começou a arrecadar dinheiro. Era muito, muito difícil. Não conseguiu arrecadar muito. Até que falaram para ele que tem uma pessoa que é muito rico. Ele tem uma fábrica. Ele tem uma fábrica de de roupas. Certo? Então ele faz roupas, então ele, talvez você pode ir lá pedir, pedir dele. Mas eu vou te falar, de um lado talvez você conheça ele da roupa porque ele vem do mesmo lugar que você, você chegou. Mas de outro lado, ele pão duro, ele não vai querer te dar. Pode tentar, ele falou, eu vou tentar. Ele tenta arrumar um encontro com ele, era bem difícil de de arrumar o encontro, até que no final conseguiu. Ele entrou no escritório dele, falou tudo bem, ah, a gente se conhece, a gente se conhece, falaram, falaram, no final o rico queria saber, então por que você chegou aqui? Falou, não, não, não, queria somente se cumprimentar, só isso. Tá bom, eu te cumprimentei tudo bem, somente bem, são somente coisas boas, e foi embora o rabino. O rico não entendeu nada. No início estava com choque. Ele foi atrás. O rabino falou: "Rabino, o que quer dizer isso? É verdade que você me deu, somente você veio para me complementar? Não dá para entender isso? Falou: "Rabino, eu vou te falar a verdade. Olha, eu sei que você está fazendo roupas. Você tem uma fábrica de roupas. Eu preciso de dois botões para a minha roupa." Você pode me ajudar para me vender esses botões? Por favor, só isso. Aí o Rico fala, Rabino, você está zoando de mim? Você chegou da Rússia lá, na Europa, até Estados Unidos, todo esse, esse caminho na época era muito difícil. Para me pedir dois, dois botões? Aí o Rabino ouviu isso e falou, você acha que a Shem te mandou do Shamaim do céu, te mandou aqui na terra? Todo esse caminho longo, do céu até a terra, ele mandou sua chamar para quê? Para somente produzir roupas? Isso que ele, ele te mandou para isso? Para fazer fábrica? É isso a sua missão no mundo? Aí o Rico entendeu tudo. Ele entendeu que precisava fazer o mitzvot e ele ajudou a Ejiva. Isso que a gente precisa sempre nos perguntar. Será que Hashem me mandou somente para comer arroz com feijão, de ir, de ir trabalhar, ir trabalhar, ganhar dinheiro para comer arroz com feijão, e aí assim, se voltando, voltando, voltando, voltando? É isso a nossa missão no mundo? Temos uma missão muito, muito maior. Temos uma missão de sentir a Hashem dentro de nós, de construir nossa identidade e depois passar isso para nossos filhos, de fortalecer nosso judaísmo de vibrar, de sentir que a gente está dentro de você. Aí, quando você vai sentir que você tem uma responsabilidade aqui no mundo, então, certeza, você não vai deixar o judaísmo somente passar do lado de você. Você vai querer ficar uma parte importante dela. Uma parte que sempre vai ficar gravado Para sempre. Aí você vai entender que tudo depende de você. Aí vai chegar todo o processo de de observar como a Xen está tá com você, momento em momento. Aí você vai sentir, você vai ser feliz, assim que vai ser criado sua identidade. É isso tudo depende de nós. Se vai criar, vai ser, a gente vai mesmo sentir que a Xen está nos chamando, ou vai querer como Bilam, que é somente por o Isso que a gente pode aprender no nosso paraxá: o início da Mishkana é somente para a gente querer mesmo se aproximar até a Shabbat Shalom